Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. Seja bem-vindo a mais uma dica de treinamento. Começando ó, pelas pernas. Se inscreva e apoie o canal sendo membro. Vamos fazer o seguinte. Ó, abra suas pernas mais largo do que a largura dos seus ombros. Vai fazer o seguinte. Flexionar a perna, tocar no chão, esticar o braço em cima. Flexionar a perna, tocar no chão. Braço em cima, flexionou, tocou no chão, braço em cima. Esse exercício vai trabalhar bastante as suas coxas, suas costas e seus braços, além de trabalhar um pouquinho a barriguinha. Vamos ao próximo? O próximo exercício que eu vou demonstrar para vocês é o seguinte: ó, pés de paralelos à largura do seu quadril, você vai abaixar. Mão esquerda no chão, direita gira, volta à posição inicial, abaixou, agora a direita fica e sobe a esquerda, para, a ah, subiu, desceu e foi um, subiu, desceu, dois. Com essa dica de treinamento, além de você trabalhar duas costas, ainda trabalha duas pernas. Agora, vamos fazer um exercício bem simples. Ó. Só essa caminhadinha aqui e movimentos circulares do punho. Isso aí, ó, só fazendo esse movimento aqui. Dentro e fora, dentro e fora, dentro e e fora. Esse exercício, você pode utilizar, tendo a liberação do seu médico, mais de dois minutos nessa posição você vai trabalhar parte anterior aqui do seu braço, do antebraço. Vai trabalhar também seus ombros e suas panturrilhas. Outro exercício, sendo dinâmico, passando o um máximo de informações para vocês. Outro exercício muito bom é esse aqui, ó polichinelo modificado. Abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Claro que tem uma sequência. Depois eu vou explicar como é que você pode fazer essa sequência no final desse vídeo. Pegou essas dicas, mas ainda tem mais. Vamos para uma outra dica que nós iremos utilizar. Dois pezinhos. Se você não tiver peso, pode ser garrafa PET, tá? Vai colocar os dois pesos, as duas garrafas PET que você tem na sua casa. Vai abrir as suas pernas, ficar de pé, vai flexionar o seu corpo, dobrar a perna, esticar. Dobrou, esticou, dobrou, esticou, dobrou, esticou. Fazendo este movimento, você vai trabalhar o máximo a musculatura das suas coxas e ainda das suas costas. Olha que maravilha! Só com um exercício, eu estou demonstrando a você que você consegue trabalhar dois grupamentos musculares diferentes. Se você está até agora vendo essas dicas de treinamento, então se inscreva no canal, já dá aquele joinha e compartilha. Vamos lá! Vou demonstrar uma outra técnica de exercício que você pode fazer. Essa outra técnica, você vai pegar somente um peso assim. Vai fazer um afundo reverso que é colocar, primeira coisa, o peso na linha do seu ombro. Deu um passo atrás, dobrou a perna, voltou à posição inicial, esticou. Passo atrás, posição inicial, esticou. Passo atrás, posição inicial, esticou. Vai mudar o lado, vai fazer a mesma coisa para o lado oposto. Foi atrás, esticou, voltou foi atrás, parou, esticou, voltou, veio mais um atrás, esticou, voltou. Olha quanta dica boa que você está recebendo aqui no canal. Mas aí eu vou ler. você deve estar se perguntando assim, professor, trabalhamos pernas, trabalhamos bumbum, mas é a minha barriguinha, como é que eu faço? Então presta atenção nesse exercício aqui, que ele é muito legal de se fazer. Vai ficar na posição de prancha Que é essa posição aqui Pronto! Vai tirar o seu braço O seu antebraço Do contato com o solo Tirou, abre dessa forma Volta à posição inicial Tirou, abre para o lado oposto Tirou, abre Tirou, abre Tirou, abre Esse exercício Ele vai te ajudar Muito! na região abdominal então você vai ficar com aquele abdômen bem durinho pode acreditar que só esse pouquinho já faz essa diferença já está de joelho? aproveita, faz um outro exercício que eu gosto pra caramba muita gente diz que não funciona, mas aí vai de cada um eu gosto, eu faço então eu passo pra vocês o que eu gosto e o que eu acredito que dê resultado o primeiro, pra quem tem não consegue fazer o agachamento tradicional Vai fazer a extensão das pernas dessa forma, vai descer, vai sentir bem as coxas, volta à posição inicial. Só o fato de você fazer esse movimento, você vai estar alongando a musculatura das suas coxas. Então você está trabalhando as coxas, desceu, voltou à posição inicial, desceu, mais uma vez, vem comigo, subiu, isso, mais uma, desceu e subiu. Pegou? Então vamos pegar mais um. Hoje eu estou trazendo uma variedade, assim, enorme de exercícios. Esse outro exercício, que é para trabalhar todo o corpo, é o seguinte. Abriu as suas pernas, projeta o peitoral à frente, inclina o corpo à frente, coloca ambos os pesos dessa forma, traciona os seus cotovelos acima e desce, acima e desce acima e desce. Observe que o peso vai à frente, tá ok? Acima e desce, acima e desce, acima e desce, acima e desce. Esse movimento que você fazendo vai estar trabalhando bem as suas costas. Curtiu mais essas dicas rápidas para você conseguir ter resultado? Então se inscreva aqui no canal que nós temos várias dicas e a minha ideia é cada vez mais, mais, mais, mais dicas para você absorver e escolher o que te faz bem, o que você gosta, mas tem que ter a liberação do seu médico. Muito obrigado pelo carinho. Até nosso próximo encontro!